O vídeo gravado pelo jovem autista é do momento em que ele é barrado pelo segurança do metrô, ao tentar entrar na estação da 114 Sul com um cão de serviço. O animal aparece com o um colete de identificação. O tutor, Arthur Skyler de 23 anos, também estava com a autorização e a carteirinha de identificação do cachorro. O jovem conta que o servidor não quis nem olhar. A abordagem foi agressiva, né? basicamente ele não, é, não procurou saber de nada. Não tinha tido muitos problemas desde então. Né? Basicamente uma pessoa parava, perguntava o que era e tudo explicava e a pessoa deixava passar tranquilo. Mas que de me barrar mesmo foi essa vez só. Arthur tem autorização para andar de metrô com o cão de serviço desde dezembro do ano passado. Toda semana ele pega o transporte aqui na estação da 114 Sul. O animal ajuda autistas no controle de crises e até interromper comportamentos autolesivos. A situação fez o Arthur entrar em crise. O cachorro dele ainda está em treinamento e não impediu o jovem de machucar a própria mão. Esta é a segunda vez que Arthur é barrado no metrô com o um cão de serviço. Após o primeiro caso, em novembro do ano passado, a companhia informou que o procedimento foi revisado para deixar claro a autorização do acesso de pessoas com espectro autista com cão de serviço no sistema metroviário. É horrível, né? é uma humilhação, basicamente, Você tem que se humilhar toda vez só para pegar um transporte público. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa mandou ofícios ao GDF, Ministério Público e ao Metrô, cobrando providências. A gente está cobrando do Metrô DF uma ação definitiva em relação a esse caso, tanto do ponto de vista da formação dos seus empregados, da orientação de protocolos transparentes, como da emissão de um documento que, de fato, resguarde a pessoa autista quando vai entrar e caminhar com o seu carro de serviço no transporte público. O metrô lamentou o ocorrido e disse que vai tomar as medidas administrativas necessárias em relação ao incidente? e que todos os empregados foram reorientados quanto à liberação para a entrada de autistas com cães de assistência devidamente documentados com a autorização.